Tem dois mundos no mesmo mundo. Tem o um mundo de todo mundo, que é esse que a gente viu a vida inteira. E estão todos aqui carecas de saber. Que a gente já falou. De tudo que você possa pensar de ruim, de parada, uhum. tá tudo aí. É esse aqui. E tem o um mundo divino, cara. Eu estou no mesmo planeta que todo mundo, em outro mundo. E é maravilhoso. Então, qual que é o objetivo da parada? Parada. E isso que vai acontecer e como tudo na vida leva tempo. Vamos traçar uma linha aqui, ó. Dois mundos, no mesmo negócio. Uhum. Tem um mundo que é uma bosta e você pode pôr isso pro indivíduo. Isso, vamos falar do indivíduo. Isso aqui, aqui É uma bosta, cara. Tudo é culpa dos outros, é culpa de nada. É Terceirização de culpa tudo, tudo, tudo. É uma merda, todo mundo discute, todo mundo mete o pau nos outros. Fala, uma bosta, esse mundo é uma bosta, cara. E tem um mundo divino. a linha aqui, ó. E tem um mundo divino. Se ferrou, criou vergonha na cara, falou, mano, isso aqui tá uma merda. Medíocre, eu quero, né? Eu quero, medíocre. Eu medíocre. quero viver uma vida extraordinária. Seja bem-vindo. Tava te esperando. Tá sempre de porta aberta. <risos> Tava te esperando, cara. Que sensacional. E aqui você começa a encontrar gente com sorrisos no rosto, é. que só soma, que só põe pra cima, que só tá... Mano, cê, ó, é o mundo divino. Começou a fazer merda, vacilar porque você é um ser humano, tem livre-arbítrio, tem, tem tudo, e é normal, não tem problema. Começou a fazer cagada o negócio, lembra que a gente escolhe com quem quer estar, tá, onde tá, tá, Perfeito. tá fora, volta para cá. Então, olha aqui, é isso aí. fez o bara quer viver extraordinário, bacana, ser uma pessoa fantástica, vem para cá. Tá vacilando, vai para cá. E sabe o que vai acontecer? A galera, quando vem pra cá, começa a falar, caralho, isso aqui é muito espetacular. Eu falo, eu tô tentando te falar, cara, mas você não escuta, pô. <risos> mas aí, onde que é o barato? É. Que é o negócio. Para de tentar, não tem... Mano, é assim, vive a sua vida, se junta com essa galera aqui, cara. Aí a pessoa que tá aqui agora, que tá solo, que perdeu esse vínculo, fala, opa, peraí. Deixa eu ver lá, Continua, né? o cara aqui tá tudo maravilhoso e eu que a gente tava aqui junto na bosta espera aí mano não é sua obrigação é você que tem que pular para cá não sou eu que te puxo não uhum. sei que vem porque saber mano pô isso aqui é uma bosta cansei seja bem-vindo e com o tempo essa linha vai fazendo assim ó porque a galera vai ver que esse lado aqui é uma bosta viver desse jeito como a gente viveu a vida inteira. E com o tempo nós vamos massacrar os bonzinhos e esses otários aqui. Tflá, <risos> e vai ter um mundo <risos> divino. Mas Essa é... é a nossa missão. Um é... indivíduo de cada vez. Mas então vamos... não tenta levar os outros. É você, bola. É Mas você, vamos lá. Cara. O que sim, acontece? Sim. Vê se eu tô ah. falando merda. Porque... Tá. <risos> Mas... Já, Mas Já é, tá. Normal. Já senti. <risos> Caralho Cara, nem cara, começou tô zoando. <risos> Cara, zoando Cara, eu tô assim Muito feliz Ai. com o que você tá falando Porque uh. isso bate muito dentro da minha alma E muitas coisas aconteceram na minha vida Nos últimos 4, 5 anos uh. Ou desde quando eu morri Em 2014 Que eu virei essa chave aí E minha vida mudou muito, exatamente fazendo exatamente o que você falou, o que eu tô dizendo é o seguinte, ah. pra galera que tá do lado de cá do Divino, tomar ah. cuidado, porque tem uma galera do outro lado, que ela não quer vir, ela quer puxar você de volta não, mas isso, é isso então é ele, né, mano? Mas, assim, é, esse, tomar cuidado mas não é só né? essa galera, é toda essa força porque ela <risos> assim, fica ó. vendo você lá, fica Também, toda hora lógico. em vez então, de vir, não então vem, vem né? então, manda assim, pedra né? então, olha que coisa linda, voltamos pro esporte é o orai e vigiai o Stephen Curry não é o melhor chutador do mundo, à toa. e ele tem que fazer os arremessos todo santo dia para continuar afiado. Então a gente tá aqui. Todo dia começa tudo de novo, porque você tá lutando contra uma herança gigantesca, contra essa força que não descansa. Que é um e um que vacilo, vacilo. Né? e lembra, e lembra, e nós somos seres humanos, então assim ó, Qualquer um fraquejadinha... dia, um vacilo. e vai acontecer, vai, vai acontecer, vai. por isso que a gente fala de lidar com a derrota. Então vem, você cagou, não tem problema cara, volta. ajeita a casa e volta, é isso, então assim ó, o problema é que nós criamos uma cobrança da perfeição, né? E não existe, cara. Só tem um no planeta. O nome dele é Jesus Cristo, para quem não sabe. Exatamente. Esse é o foda da parada toda. O resto, somos todos humanos em processo de evolução. Então, por isso que eu digo: para de julgar os outros, mano. Para de ficar apontando a cagada dos outros, cara. É um ser humano. E a pessoa tá fazendo algo fantástico. Ela fez uma merda. Porra, eu. Continua jogando. Perdeu um jogo da final. Tava dobrando. Não consegui reagir. Pô, peraí. Amanhã tem de novo. Amanhã tem de novo. Treina você aí que vai daí. Destrai. De tira um, de um novo. pouco essa carga de mim. Então, né? Então, assim, ó, aí no esporte fala: então o que, que a gente vai fazer? Vamos treinar que a gente ainda tá falho. A gente precisa melhorar. Sabe? Então, assim, ó, e aí quando começa a treinar, você começa a se ocupar. Então, lembra que eu falei: a cabeça tá ocupada? O mal não consegue chegar. Então. Agora. Quando você fica dando atenção pro mal, que é tudo que ele precisa, ele começa a crescer pra caralho. Então vamos pegar um problema. Te amarra, né, cara? Mano, te amarra te mobiliza, é. te paralisa, porque assim, ó, não subestima o outro lado. Na, terapia, é na terapia, eu descobri um negócio bacana. Oh, que foda, você faz terapia isso, que Claro, lija. tem que fazer. Bom, tudo parabéns, mudou, mudou, mudou. Mas parabéns. olha que legal, exatamente isso, do outro é. lado, e bola, é muito legal. As pessoas. Quando querem te reter, elas vão pondo ganchos. Sim, pra pendurar. É. Suas costas, é, é. Nas suas costas. Não, nas suas costas. E você não consegue, e eles isso, puxam. Tá então, lá. o segredo é ir retirando esse. Olhar um e por um, um, Esse gancho um, não. Tum. Não, isso aqui também não. Isso. Pra você ficar solto e fazer essa transição aí que, cê, Pô, que, foda. que você desenhou aí. Não, não, e a sua briga inteira. O gancho é com isso, foda. Então, assim, ó. Eu falei, Pô, caralho. Que ideia foda. Ideia aí. foda do não, cara. Não, e assim, né? os ganchos. É. Eu tô... é! E o cara fica te puxando, é. mano. Você fica, não vai! Fica, e assim, ó. E a pessoa aqui, mano, e essa parte assim, ó, E é muitas vezes por, por, é por ignorância, mano. Porque é o que a gente fez a vida falta inteira falta de conhecimento. Inveja. Né? Não, é, quer, inteira, não quer mano. nivelar por cima, quer nivelar por baixo. É isso, mano, é isso. Aqui é confortável. Ai, oh, ai esse cara tá ganhando dinheiro. Pô, tinha que ser mais humilde, hein, caralho. É não, aqui é o assim, tá roubando. Humilde o é, caralho, cara. meu irmão. É, esse é o negócio. Não, e você vai ver que é o seguinte: Humilde, não, assim, ah, sabe? Não, eu entendi o que na você Na visão quis dizer. medíocre, não é. no, cê, na simplicidade. você tá bravo que essa parte, é, é essa. A humildade, cara, é, é você fazendo o seu melhor. E sendo cara. simples, tá, tá ligado? Sendo, é o assim, é um é. ser humano, cara. É isso aí. E assim, ó, então quando você cria esse respeito pelo livre-arbítrio, você para de julgar. Ele tá na fase dele. Eu tô na minha. Lembra, eu era esse bosta aí. Sabe, assim, não, não, não puxa dos... Gente, sabe, assim, mano, você fala, o infiel de ontem é o fiel de amanhã. O ladrão de ontem é o honesto de amanhã. O, o, o bonzinho de ontem é o cara foda amanhã. E esse cara aqui, que eu estou dizendo, essa pessoa aqui, quando ela criar esse senso, ela realmente vai poder ajudar. É. Realmente, sabe? E lembra essa ajuda, e é isso que eu, eu tô cada vez mais tá claro pra mim não é, olha aqui eu, aqui, eu faço isso aqui e eu já vejo isso assim né? a pessoa lá quer entrar e falar ah, eu vou ajudar, eu vou vir aqui e vou pegar aqui eu tô falando de energia negativa tá você vai entender, a pessoa vai entender o que eu tô dizendo essa pessoa não quer ser ajudada cara, não quer exatamente. você ajuda, essa aqui ó, a pessoa tá na busca ela, a pessoa busca ajuda por isso que fala grandes coisas de, de clínicas, né? De reabilitação de coisas. Uhum. A pessoa precisa querer se ajudar. Perfeito. Perfeito. Ela vai lá. Então, assim, ela, quando você quer, começa a vir. Então, lógico que isso nada impede e deve você quando você trabalha, sabe? Porque a caridade, mano, a caridade ela é tudo. E a caridade ela é feita de um milhão de maneiras. Um milhão de uma maneiras. Uma coisa que me assustou uma é. vez, Boleta. E, Ninja, ah. assim, em relação a essa porra, eu fiquei meio ah. chocado, assim. Eu, eu já quero. vi pessoas e eu falei, meu Deus... Tipo assim, aconteceu uma cagada com alguém, aí uma pessoa fala... Uma... Isso acontece direto. A pessoa Sim. fala assim, caralho, vendo maluco fazendo isso, eu já me sinto melhor. Eu falo... Tá maluco. É, eu preciso ver alguém se fuder pra Fazer eu me sentir melhor. Pra... Pô, não tem ninguém... Eu não sou um tão merda assim. Eu falo, cara, não. Eu chego a arregalar é, o olho. É por baixo, né? Eu falo, nossa, não. É. Não, não precisa olhar o outro pra se sentir melhor, é. que você é menos bosta. Mas né? agora, mas onde entra a sabedoria agora, a bola? Ô, oh, Carioca? Tá o então eu tô, eu tô bola você mesmo. Você tem. Você tá maravilhoso. Pode <risos> chamar de, tem... chama de Ceará. Chama de Ceará. Onde que entra agora a sagacidade? Que é a nossa cagada? Acabamos de falar disso. Uhum. Você tem o direito de permanecer calado. Porque tudo que você disser pode e será usado contra você. contra você. Ele não quer ser ajudado. Ele só fez um relato. E o que, que você já está opinando para a vida dele? Ele te fez um favor de falar, eu sou um imbecil é. e afaste-se de mim. Então quando ele fala, você faz isso que você está fazendo agora. E você sabe que ele vai ter a companhia dele por mais três segundos. Ele já vai vazar. É esse. Então, ó, esse é o problema da parada. Quando a gente começa a ter essa visão, aí você quer mostrar pro cara aqui. Mas ele não tá pronto pra ver. Então você permite ele correr o processo dele. Tá. Longe de mim. Então por que, que as porque pessoas... se você se fode. Porque se você ficar um pouco mais de tempo... Aí é onde que eu falei. Tudo que o mal precisa é de atenção. Se você ficar... Mais um tempinho não do lado de dele não. E mais um tempinho É só questão de tempo Até você dar uma opinião pra ele